E aí, gente profunda, sejam bem-vindos a mais um vídeo verde deste canal verde, cheio de gente verde, que é o nosso canal da Fita Energética. E hoje você vai aprender quais são as ervas poderosas que vão ajudar a limpar a energia da sua casa, tá bom? Fica comigo que você já vai descobrir. Solta a vinheta, pessoal! nos Menes, nós temos um curso consagrado de limpeza e harmonização de ambientes e também o poder extrafísico né que muitos conhecem e eu lembro de um conceito que tem dentro desse curso que diz que a energia de um ambiente é a soma dos seres que ali vivem é a soma dos pensamentos sentimentos e emoções dos seres que ali vivem que ali habitam então antes da gente falar né quais são as plantas, o que, que você pode fazer para limpar a energia da sua casa, é importante você entender que a construção de um lar harmonioso, a construção de um lar onde tem paz, onde tem amor, onde tem equilíbrio, é responsabilidade de todas as pessoas que vivem nesse ambiente. Então, vamos supor que morem cinco pessoas na sua casa, todas elas são responsáveis pela energia do ambiente. Às vezes, quatro pessoas... Uh, tem uma energia equilibrada, uma energia tranquila, e uma pessoa gosta de assistir, por exemplo, filme de terror. Aí, liga a TV na sala, né? aquela, aquela sequência de acontecimentos, lá mesmo que seja de ficção, acabam entrando e vibrando uma onda de forma, que é uma coisa que a gente estuda em radiestesia, de filme de terror que fica pairando dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque a nossa mente não conhece a diferença entre o que é real e o que é ficção. Para a mente não existe ficção, para ela é tudo real. Tanto que quando você sonha, você sabe que é um sonho, mas às vezes você acorda de sobressalto, você acorda suado, você acorda estressado porque está acontecendo uma determinada situação lá naquele sonho. Será que aquela situação aconteceu ou ela estava se passando dentro da sua mente apenas? Entende? Então, na nossa casa, no ambiente onde a gente vive, discussões, briga, brigas, gente magoada, gente triste, gente estressada, gente mal-humorada gente que só assiste notícia ruim na TV e que mantém a TV ligada durante a maior parte do dia, passando coisas que não prestam, é... enfim, esse tipo de comportamento no lar, esse tipo de comportamento em casa, né? é... excesso de bebida alcoólica, fumar dentro de casa, tudo isso atrai energias que são densas. Muitos de vocês estão carecas de saber disso, né? A gente vive falando disso aqui o tempo inteiro. Então, todo somatório do tipo de energia que circula dentro do seu lar, esse somatório é o que vai ditar... Qual é a energia do solar? Qual é a frequência do solar? Se tem uma energia boa, se tem uma energia equilibrada ou não, ou é uma energia de briga, as pessoas entram na sua casa e têm vontade de brigar, ou é uma energia que as pessoas entram na sua casa e têm vontade de dançar, às vezes é uma energia de alegria, às vezes é uma energia de sucesso, às vezes é uma energia de rancor, então depende, depende o comportamento das pessoas que moram aí. É bem importante você entender isso, porque essas plantas vão ajudar a limpar a energia do seu ambiente, do seu lar, mas é preciso mudar a consciência, é preciso mudar o comportamento, ok? E aí tem muitas formas de fazer isso, né? tem terapia, tem vários tipos de ajuda que você pode pedir. Mas a energia das plantas, ela é capaz de transmutar, ela é capaz de limpar a energia de um ambiente. E além desse somatório de todos, né, o que todo mundo pensa, sente, as emoções que cada um tem, além de tudo isso, ainda tem questões que envolvem o terreno, a energia telúrica, a construção da casa em cima do quê que foi construído, se tem veio d'água embaixo da casa... Uh, se esse imóvel vem de brigas de família por herança, enfim... Tem uma série de coisas que envolve, mas essas plantas vão te ajudar, tá? Eu selecionei três plantas aqui para você ter dentro de casa. Então, você pode colocar num vasinho como esse, aqui a gente tem um alecrim, tá? Um, um, uns ramos de alecrim. Você pode plantar num vaso e deixar dentro de casa. E colocar uma plantinha dessa em cada ambiente, tá? Uh, tem algumas superstições, ai, que não pode ter planta no quarto, porque você dorme lá. Maior besteira, tá? Porque a planta, inclusive, ela ajuda a purificar o ar, então você pode ter um pezinho de alecrim dentro do seu quarto. Aí você vai escolher se você vai colocar no vasinho com água ou se você vai plantar, tanto faz, tá? Mas você vai colocar um vasinho de cada planta dessa em cada ambiente da sua casa. Uh, pode ser a mesma planta em todos os ambientes Pode ser duas dessas plantas variadas Pode ser uh, os três vasinhos, né, um de cada planta em cada ambiente Você vai decidir como é que você vai fazer Desde que tenha pelo menos uma planta em cada ambiente Então as plantas que eu escolhi O alecrim, que ele tá aqui A alfazema e o louro, tá? Alfazema e louro eu não tenho aqui agora Mas eu vou falar o que, é que eles fazem então, o alecrim, por exemplo, o que, que ele faz? Ele acessa os registros acásicos, libera trauma, medo e outros aspectos negativos registrados no ser que estão adormecidos. Ele gera vontade de mudar, de conhecer o novo e incentiva a pessoa a ter sabedoria para viver e amar. Então, o alecrim ele já vai influenciar as pessoas a mudar o comportamento, a ter vontade de... de levar uma vida melhor, né, ter vontade de ter sentimentos melhores, então a Alecrim vai ajudar nisso. Aí a alfazema, ela incentiva a esperar a hora certa para dizer as coisas, então a alfazema é muito boa para a pessoa aprender a ter ponderação e aprender a ter melhores relacionamentos, tá? Ajuda a economizar com equilíbrio em qualquer aspecto, a alfazema gera paz interior, completo eu interior, favorece a lida com muitas coisas ao mesmo tempo, sem gerar estresse, ajuda a planejar bem o futuro, cria uma visão estratégica da vida, até empreendedorismo, não julgar o próximo e respeitar o limite das outras pessoas, né? Para relacionamento é tudo. Então, o alecrim e alfazema fazem isso e tem o louro também, que é a terceira planta, que o louro ele elimina energias densas de origem espiritual. Então o louro é um anti-obsessor, né? Ele limpa energia pesada, tá? Ele cria um campo de energia espiritual, traz força da energia divina para purificar o campo de energia e para purificar os ambientes em geral, tá? E ele traz a força de Deus para o mundo físico. Então se você tiver as três plantas em casa, por exemplo, ah, eu moro num kitnet, tem um banheiro e a cozinha é junto com o um quarto. Né? Daí você põe um na cozinha, um no quarto, um no banheiro. Um vasinho de louro, um de alecrim, um de alfazema. Ah, mas eu só tenho alecrim. Coloca o alecrim em cada ambiente. Ah, mas eu só tenho alfazema e louro. Coloca alfazema e louro distribuído pela casa, tá? Se você quiser colocar um vasinho de cada no mesmo ambiente, pode. Se quiser colocar só um vasinho com uma planta, pode. Isso você vai definir. Desde que cada ambiente da sua casa tenha pelo menos um dos três. Ou uma alfazema ou um alecrim, ou um louro, tá? Essas plantas vão ajudar a purificar e a limpar a energia do seu ambiente. Às vezes você tá com preguiça, tá sem ideia, tá meio ruim, tá sem criatividade e você acha que, que tá com algum problema, né, seu e é a energia do ambiente que tá tendo influência sobre você, tá? Então, as plantas, elas são ótimas para nos ajudar nisso, beleza? Quero que você comente, quero que você faça pergunta, quero que você interaja muito aqui e envie esse vídeo para pessoas que você acha que estão precisando né, de uma forcinha para limpar o, o ambiente de casa, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha as plantas sempre como aliadas na sua vida e espero que você interaja muito com a gente aqui nesse canal. Um grande beijo para você, muita luz na sua jornada, e até o próximo vídeo verde aqui do nosso canal da FITO.